E aí pessoal, vamos falar de Babilon ou Babilônia. Aqui a gente tem a Margot Robbie, bem doida. <risos> tem o Brad Pitt, o Tom Maguire, o Diego Calva. Gente, tem muita, muita gente famosa aqui. É o Liver Wills também. Mas o que, que a gente vai falar? Eu achei esse filme meio desnecessário. É um filme com um elenco muito grande. É um filme de 3 horas e pouco, 3 horas e 10, que hoje em dia é difícil alguém assistir 3 horas e 10 de filmes, né, já é considerado um épico, e ele não tem sentido algum, é só literalmente sobre a decadência, a depravação, excessos escandalosos, festas loucas com elefantes no meio da sala dos anos 20 na Hollywood lá dos anos 20. Então, eu não tenho nem muito o que falar, assim. Eu achei que ia ser um filme melhor, achei, assim, que ia ser incrível, tantos atores juntos, mas não, é mais sobre as loucuras da, da Margot ali, que ela tá fazendo a Nilly Leroy, que, que é completamente louca. Enfim, <risos> é só isso o filme, 3 horas e 10. Então, é tipo... Uma merda atrás da outra que vai acontecendo e, e tu não acredita como que aquilo pode acontecer, meu Deus do céu, onde que isso vai parar? É, é mais ou menos isso, então não, não é um filme assim que te deixa tão, uau, que filme, 3 horas e 10, é mais tipo, ai será que não vai terminar nunca?